Olá, aqui é o professor Rodrigo Estamos de volta com mais um vídeo E hoje nós vamos aprender a calcular O seno, cosseno e tangente Dos ângulos de 30, 45 e 60 Chamados ângulos notáveis Notáveis porque são os mais utilizados São os mais importantes de você saber Então a gente vai aprender hoje a calculá-los Bom, então, pra gente Nós temos que a única coisa que nós sabemos é que a relação seno, cosseno e tangente são respectivamente seno cateto oposto pela hipotenusa, cosseno cateto adjacente pela hipotenusa e tangente cateto oposto pelo cateto adjacente. Nós sabemos que essas relações, como vimos em vídeos passados, em aulas passadas, elas são constantes. Quando eu tenho um triângulo retângulo e divido esses respectivos lados nós temos um nomezinho específico para essa relação e obtemos sempre um valor constante independente da medida por isso eu posso pegar qualquer medida aleatória que eu conheço e de maneira que eu consiga obter esses ângulos nessas formas geométricas é dessa forma que a gente vai induzir e chegar a calcular seno, cosseno e tangente de ângulos específicos eu vou começar a partir de um triângulo equilátero, tá? se ele é um triângulo equilátero qual é a característica? ter os três lados iguais, então eu vou supor um triângulo equilátero de lado 1 um. o que mais que eu sei sobre o triângulo equilátero? Ah, eu sei que todos os ângulos internos são iguais, então como todo triângulo é 180 graus Cada ângulo, este ângulo vai ter 60 graus. Aqui eu traço uma perpendicular deste vértice até embaixo, assim obtemos um ângulo reto. E naturalmente, como esse foi dividido na metade, esse que era de 60 graus, metade dele é 30 graus. Veja que eu já tenho um triângulo com medidas específicas. Essa medida eu não tenho, mas não me interessa agora. Então, se eu dividir aqui na metade, aqui vale meio. E aqui vale meio. Então desta forma nós temos subsídios para fazer todos os cálculos necessários, tá bom? Então vamos lá, até se eu quiser eu já posso obter esse valor aqui, nós sabemos que aplicando Pitágoras nós temos a hipotenusa, o lado que fica oposto ao ângulo reto, né? E os dois catetos, um cateto é um meio, e o outro desconhecemos. Então vamos obter esse outro cateto para conseguir fazer o cálculo do seno, cosseno e tangente. Então hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vou chamar isso aqui de, de C. Tá? Normalmente a gente costuma atribuir A para hipotenusa e os demais B e C. Então... E aí calculamos 1 um ao quadrado é 1, um, aqui vai ser 1 um quarto, mais C ao quadrado, desta forma, C ao quadrado, inverter aqui tudo, vai ficar 1 um menos 1 um quarto, ou uh, igualando, aqui, isso aqui pode se tornar 4 quartos, 1 né, um inteiro é 4 quartos, então 4 quartos menos 1 um quarto, 3 quartos, daí extraímos a raiz dos dois membros da equação. Desta forma, esta altura desse triângulo mede raiz de 3 sobre 2. Vamos anotar aqui, então, raiz de 3 sobre 2, certo? Para não poluir aqui, eu vou já limpar esta, esse cálculo que a gente fez, só para chegar nessa situação. E vamos seguir. Agora, aplicando, então, e aos poucos a gente vai montar aquela tabelinha Tradicional que a gente costuma ter em, muitas vezes ela é dada, mas quando não é dada a gente, é importante a gente montar para ter até decorar esses valores. Mas então eu vou calcular então o seno de 30 graus, seno de 30 graus é 30 graus está aqui, então cateto oposto é este sobre a hipotenusa que mede 1. Seno de 30 graus é meio Bom, vamos aproveitar e já calcular, então, o cosseno de 30 graus. Eu levei 30 ao quadrado, interessante. Cosseno de 30 graus, o cosseno é cateto adjacente, o, o, o cateto que está adjacente a esse ângulo, é aqui, raiz de 3 sobre 2. Dividido por 1, então já está aí, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente então raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio ou oh, desculpa cateto oposto eu inverti aqui é 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2 divisão de fração copia a primeira e multiplica pela segunda no inverso da segunda 2 sobre raiz de 3 Podemos simplificar, vai ficar 1 sobre raiz de 3 Então, para tirarmos essa raiz de 3 do denominador Portanto, raiz de 3 sobre 3 Então, já temos seno, cosseno e tangente de 30 graus Então, podemos até, vamos deixar em destaque Então, aqui, seno de 30, cosseno de 30 e tangente de 30 Agora, vamos calcular... Vamos calcular o seno, cosseno e tangente de 60 que Também temos já subsídios para isso Então veja, vou fazer aqui embaixo O seno de 30 Agora eu estou me referindo a este ângulo Então cateto oposto pela hipotenusa Raiz de 3 sobre 2 Dividido por 1, raiz de 3 sobre 2 Tangente de 30 Tangente não, vamos seguir a ordem cosseno de 30 então cateto oposto pelo adjacente vamos ter a mesma situação aqui de 30 vamos corrigir eu estou calculando de 60 né? então é seno de 60 e cosseno de 60 graus então seno de 60 graus raiz de 3 sobre 2 dividido por 1, um, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, cateto adjacente pela hipotenusa, então 1 um meio dividido por 1, um, 1 um meio. Veja o que é interessante, como o seno de é, 30 e 60 são ângulos complementares, eles sempre vão ter essa, vai haver essa relação, nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Ou seja, seno de 60 é igual a cosseno de 30 cosseno de 60 é igual ao seno de 30 sempre em ângulos complementares eu vou ter essa relação tá? e aí por fim tangente de 60 é cateto oposto pelo adjacente ou seja raiz de 3 agora sim, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio então copia a primeira multiplica pela segunda invertida então teremos raiz de 3 tá? fechou? então agora temos seno de 60 cosseno de 60 e tangente de 60 falta só o que? os ângulos notáveis como eu falei no início do vídeo era 30, 45 e 60 45 nós não falamos ainda agora para obter os 45 graus da onde nós vamos tirar isso? agora eu vou partir para uma outra forma geométrica também bem conhecida que é um quadrado qual a característica do quadrado? Todos os lados iguais e ângulos internos 90. Desta forma eu tenho, eu divido ele na metade, tá? só me interessa um lado, e aí eu tenho um triângulo retângulo de lado 1, um, 1. Um. A hipotenusa deste triângulo retângulo, ah os ângulos, que é mais importante, se ele tem 90 graus inteiro, como eu cortei ele na metade ele vai ter 45 graus, lembrando que esse aqui é um triângulo isósceles agora tá? e aí a... por Pitágoras nós vamos encontrar o valor da hipotenusa hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado certo? então hipotenusa ao quadrado vai ser igual a raiz de 2 então temos os três lados do triângulo para conseguir aplicar e calcular o valor de 45, do seno, cosseno e tangente de 45 graus. Vamos limpar novamente aqui, e aí vamos para o cálculo. Começando então com seno de 45, esse é o mais tranquilo, olha só. Então, tanto faz a referência, Ambos vejo que ambos são 45, e o oposto vai ter o mesmo valor, então eu vou pegar aqui embaixo, só para a gente situar, ter uma referência física. Seno de 45, cateto oposto, pela hipotenusa, então 1 sobre raiz de 2, vamos só escrever assim, raiz de 2, multiplicamos por raiz de 2 sobre raiz de 2, vamos ter então raiz de 2 sobre 2, esse é o seno de 45. O cosseno, eu não preciso nem fazer o cálculo, veja que 45 e 45 são complementares, então desta forma o seno de 45 vai ser igual ao cosseno de 45, Tá? é porque eu vou dividir cateto adjacente, vai ser o mesmo valor por raiz de 2 e vamos obter o mesmo resultado e a tangente de 45 é o mais óbvio cateto oposto pelo cateto adjacente é 1 sobre 1 desta forma a tangente de 45 é 1 então temos de 45 graus o seno e o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e tangente 1, ok? então fechamos, veja que é bem simples de obter Caso você acabe não se lembrando do valor específico de, da seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, nós conseguimos perfeitamente chegar nesses valores a partir de dedução, tá? sem decorar nada, apenas partindo de formas conhecidas. Tá bom? Valeu, até mais!